Nós estamos aqui hoje com o André, o André Andrade Pereira, tá? O André, tão linda a mensagem que ele colocou para mim como um resumo do quem é o André, ele, ele abriu o resumo dele assim, André é pai da Liora, que atualmente está com cinco anos, né? É lindo quando a gente se descreve assim, contando, né? Quem é o André? Ele é o pai da Liora. Voluntário em projetos com população de rua há 16 anos. Há seis anos começou a oferecer práticas de meditação e yoga nas ruas parou por um ano, mas está retomando a participação nesse projeto com o coração aberto a fazer mais amigos. Então, isso já diz para a gente um pouco né, o que a gente vai estar tá ouvindo aqui do André e a intenção de ter o André aqui hoje como um projeto tão lindo. É, o André nem sabe, mas eu divulgo esse projeto mesmo sem conhecê-los pessoalmente. Né? Quando eu comecei a oferecer palestras nas universidades, é, ainda no meu mestrado, em 2015, 2016, eu já divulgava o projeto Yoga de Rua, né? porque eu achei na internet, eu achei uma divulgação. E, e é tão lindo, porque uma das reportagens sobre esse projeto que me marcou foram os depoimentos que os alunos do projeto falavam, né? que eles realmente se sentiam pertencendo novamente a um grupo. Né? Tava acontecendo ali uma, re, uma ressocialização, eles estavam é, se sentindo incluídos novamente num grupo. Eu não sei hoje em dia se essas são as palavras certas a falar, ressocialização, inclusão, mas me emocionou muito é, essa iniciativa desse grupo de simplesmente começar a, a ensinar as posturas, a filosofia do yoga para aquelas pessoas que muitas vezes não recebem nem o nosso olhar, porque a gente desvia o olhar, muitas vezes, dos moradores de rua. Então, André, é com você, muito, muito, muito obrigada. A gente vai ouvir com o coração o que você tem para contar para a gente sobre esse projeto lindo, e eu tenho certeza que sairemos inspirados aqui para novos projetos também. Tá. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, pelo convite, Luciana, pela apresentação também inicial aqui. É, foi bom lembrar da minha filha, porque o Yoga de Rua tem tem a ver com isso, né? O Yoga de Rua tem seis anos e a minha filha tem cinco, não é por acaso. Foi justamente na gestação da Liora que o Yoga de Rua foi gestado. Eu já participava com a população de rua de um café da manhã, que já tem muito tempo, aqui na, na Zona Sul do Rio de Janeiro. E eu tinha me afastado um pouco do projeto, que eu participei por 10 anos, e aí, quando a gente engravidou, eu, eu fiquei com vontade de voltar lá para o projeto, para ver como tava, né? E aí eu fiquei muito tocado com a importância né? da gente ter um mundo melhor para minha filha. E... E eu gostei de rever o projeto, mas falei assim, está precisando de algo mais. Eu acho que eu posso oferecer algo mais. E aí eu é, convidei algumas pessoas para fazer uma meditação. Então, a gente saiu ali daquela região, na Praia do Flamengo, onde 300 pessoas comem café da manhã. Muita gente. E aí foram umas oito pessoas comigo, para dentro do aterro, sentar na grama. E aí eu ensinei umas técnicas de meditação. Enquanto isso, uma amiga preparava um almoço para eles poderem ficar tranquilos com a gente, sabendo que ia ter um almoço depois. Senão eles já teriam que correr atrás da próxima refeição. Né? E aí, assim, a gente ficou. É... E aí eu fiquei impressionado com o impacto que cinco minutos de silêncio fez para uma pessoa, um senhor. Que ele falou que, quando ele saiu de casa, ele saiu obrigado com o filho, e nunca mais viu o filho, mas é que ele estava decidido a voltar e falar com o filho, porque ele, em silêncio ele perdoou, só em ficar em silêncio. Então, eu falei, esse negócio tem que tem tem que acontecer, que dá muito certo. Né? Então, então, você imagina como que as pessoas estão vivendo que não, não param um pouquinho em silêncio observa a respiração. De fazer isso, que impacto que, que se promove na vida de quem nunca fez? Então, esse foi o mote inicial. E aí eu comecei aí toda semana, e aí eu vi que, que aqueles homens fortes, sabe? Aí um dia eu, eu resolvi fazer alguns asanas. E aí eu fiquei muito impressionado, né? Porque os caras eram muito bons fisicamente, né? E, e eu não, sou, não era professor de yoga, né? Nunca tinha feito uma formação, nunca fiz formação, na verdade. E aí, estava fazendo aula de yoga, pedi orientação para minha professora, ela me falou, ah, faz assim, assado, e deu umas dicas de como montar uma aula, e aí eu fui. E assim comecei. Depois as pessoas passavam e paravam, nossa, o que, que é isso aqui? Falei, Não, é ioga. Não, sério? Vendo assim as pessoas, né, você vê um monte de homem, né? Que, aliás, é, um, é uma coisa interessante, né? Ioga, em geral, as turmas têm muitas mulheres e às vezes um ou dois homens. Né? 20 homens ali, em roda, com as roupas características de quem mora na rua, fazendo asana. E aí foram chegando professores, assim, encantados. E aí eu comecei a ficar encantado que os professores chegavam. E aí depois eu não, não precisei mais dar aula, praticamente. Aí eu fazia aula e hoje de manhã aconteceu isso. A gente retomou o projeto, que estava parado agora com a pandemia. Aí eu comecei a prática, conduzindo e tudo, e a gente estava com mais dois professores. Então a gente dividiu a prática. Pô, ou seja, no final eu terminei fazendo um relaxamento, sendo conduzido por um professor. Então, assim, uma delícia, né? Eu descobri que eu gosto mesmo de ser aluno. E, e aí poder ser aluno do lado daquela rapaziada que está ali, que acaba que a gente virou amigo. E isso é uma delícia, mas é um problema. Eu tenho amigos que moram na rua e, e essa é uma questão que eu acho que a gente pode tocar aí nas perguntas, na conversa nossa. que de, Do início até hoje, que já foram seis anos, né, a gente se vincula com as pessoas. E eu me lembro, quando a gente fez o primeiro retiro, a gente, fez, a gente tinha muito essa ideia de fazer retiro, Luciano E aí, quando então, a gente fez o primeiro, queria... eu lembro de eu... a gente fazer uma fogueira, a gente Ô, volta da fogueira. André, André, eu queria que você falasse Fala. sobre a questão do retiro, porque a gente fica imaginando, né, ah o professor de joga, ele chega ali, ele dá uma aula, acabou a aula, ele vai embora, ele não se envolve muito com o morador, de rua, mas vocês não. Vocês passaram o fim de semana inteiro. Vocês levaram Sim. eles para um espaço, para fazer um retiro, para estarem realmente Sim. na companhia deles. É. Fala sobre isso, André, por favor. Deixa eu... É, eu vou dar uns um detalhes, uns um detalhes para a gente a ter dimensão das coisas. Então, por exemplo, primeiro, a gente gostava de almoçar junto. Então, a gente oferecia aula de yoga, depois tinha um almoço, e a gente comia junto em roda. Isso acho que já é gostoso, sabe, de estar junto, aí ele fica trocando ideia, conversando. A gente tem aula de yoga, mas depois a gente abre a roda para conversar, se apresentar. Então, vai criando esse espaço de conversa, de estudo da filosofia do yoga. Às vezes, a gente tinha aula de duas horas. Os professores que iam para lá falavam, gente, isso aqui está vendo uma formação de yoga. Estou aprendendo coisa aqui que não dava na formação. Então, tinha umas coisas assim, sabe, era muito legal. E... E a gente sonhava com retiro, e a gente conseguiu fazer o retiro. Mas pensa uma coisa, a gente dividiu o banheiro, todo mundo usando o mesmo banheiro. Isso é uma questão, né? hoje em dia você vê. Uma das questões mais doídas da população de rua é não ter onde é o banheiro. Então, você, e aí você tem muita gente que precisa usar um banheiro. Então você tem banheiro sujo, tem banheiro que o sujeito tira a torneira para a água correr com força e ele poder tomar banho ali. E aí você tem, ao mesmo tempo, uma, um preconceito que o sujeito é sujo, destruiu o banheiro. Enfim, é um universo da nossa cidade, das cidades, né? É, essas carências. E fomos para um retiro, todos juntos. Conviver, dormir ali, né? Junto, no mesmo espaço, no mesmo teto. É, com todos os medos né? irracionais, do tipo, vou pegar uma doença, ou sabe-se lá o quê, né? E assim foi o banheiro limpíssimo, impecável, impecável o banheiro. E a gente conviveu, fez as refeições, é, passou alguns dias, dois, duas noites juntos, né? Só que aí chegou a hora da fogueira. Na hora da fogueira, tô contando umas coisas muito pessoais, né? É, quando eu me vi, a gente cantando, brincando de capoeira, dançando em volta da fogueira eu olhei para aqueles caras e falei, gente, eu estou muito amigo dessas pessoas. Como é que vai ser quando a gente voltar na van e essas pessoas terem que ir para a rua e eu vou para a minha casa? Eu falei, vamos desistir desse projeto. <risos> Isso não vai dar certo. Mas uma voz dizia dentro de mim, assim, vai, vai ter que ser assim mesmo. Então, parte do yoga de rua, assim, uma parte muito importante do yoga de rua é juntar a rua e o apartamento. Então, nas nossas aulas, é muito bem-vinda, muito muito bem convidada a pessoa que, que mora em apartamento. Então, em casa também, né? Uma, uma brincadeira que a gente faz falando assim, né? E aí, nessa nessa junção, tem muita coisa que, que acontece na dinâmica do encontro, né? De você ouvir uma história da pessoa, de você poder conversar com a pessoa, e da pessoa poder conhecer e ter amigos que não moram na rua. Eu tenho a impressão, junto com os estudos, as pessoas que trabalham com a reinserção social da população de rua, que parte do processo de reinserção tem a ver com a pessoa vislumbrar que ela pode ter amigos que não são da rua, porque ela chega naquele estágio que todos os amigos, não sei se amigos, né mas todas as pessoas com quem ela convive moram na rua, e ela vê uma distância muito grande da pessoa que passa, e socialmente falando, né a roupa, e a postura, e a distância, né? Então assim, eu sinto que esse projeto ele aproxima. E a, ele aproxima. Não é que a gente tenha a intenção de vamos fazer um projeto para aproximar, né? A gente tá, mas a gente vai fazer o quê? Mas ele aproximou pelo amor pela yoga. Então eu eu não tô eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, como eu falei antes aqui, né? eu gosto de ser aluno de ioga, então eu só vou fazer uma turma maior, né? E aí é, quem vai para lá gosta, então a gente começa a ter um gosto igual. E os meninos. Começa a fazer aula de yoga, começa a gostar também. É, se sente bem, e aí começa a ver resultado, igual todo mundo: começa a ver resultado. Nossa, eu estou mais calmo, nossa, eu estou mais isso, nossa, minha saúde melhorou. Todos os benefícios do yoga essas pessoas começam a ter também. O que não significa que elas vão sair da rua. E esse é um desafio também. Que a gente acha que a coisa é meio pão, pão, queijo, queijo, né? É linear, né? Um projeto de reinserção social. Não, não é. É um projeto de a gente fazer o que a gente gosta, só que ultrapassando essa fronteira. E viver vai acontecer muito... disso, não tem, não tem como saber. E viver muito o momento presente também, né? Sim. Sim, e o impacto que aquilo te traz, né? E aí é muito pessoal, né? Para cada um né? que chega ali, que, que faz essa aula junto. E, e como sentir, né? Então, assim foi. Tem uns slides, talvez a gente possa ver algum, tem umas imagens, né? falar um pouquinho para vocês. E, e Você me ajuda com as perguntas que chegam pelo chat? Porque se eu for ler o chat, eu não consigo falar. Percebi isso. Ah, essa é a logo, a logo do Yoga de Rua, que o Carlos fez, que é um designer, artista, ativista. Foi professor nosso há muito tempo, muito lindo. E acho que ele criou muita filosofia da rua, pensando junto com a gente. É, a Aqui fala, bom, aqui é uma visão geral, né, que a gente vai falar da nossa atuação até 2020, que aconteceu na pandemia, que a gente parou, voltou, parou, diminuiu o tempo, e aí surgiu um projeto novo que é o Comida Que Cura, que, que expandiu a possibilidade de oferecer alimentação para as pessoas. E a gente vai falar na apresentação, pode ir passando. E, então, a gente é descentralizado, o professor que chega ele já vira coordenador, o voluntário que chega pensa junto, entra no grupo do WhatsApp, porque, diferente às vezes de outros projetos, a gente não dá conta de, de dar aula todos os dias que precisa. Então, esse revezamento de professores é importante. então Ele é um coletivo, né o jogo de rua já nasce coletivo. Né? Essa falta, a gente está debaixo do viaduto. Não é um lugar comum da nossa prática, mas quando chove, a gente precisa ficar assim, abrigado. Então, é impressionante como que a yoga funciona, mesmo no meio dessa barulheira que é um viaduto, em cima de um lado e de outro, no final da aula está todo mundo zen. É impressionante, gente. Aqui fala do almoço, né, que é vegetariano, fala também da parceria que surgiu com a capoeira de rua, que é um projeto que nasceu, então a gente atua muito assim hoje. Tem um café da manhã, agora vai ter a yoga. depois da yoga tem a capoeira, depois da capoeira tem o almoço. E assim a pessoa passa, passa a manhã toda com a gente. E isso surge uma possibilidade, de um voluntariado muito especial. Que é você acompanhar isso. Você fazer aula de yoga, você fazer aula de capoeira e você conviver com esse pessoal. que acaba que vai formando uma, um grupinho, uma turminha. E aí você vai sendo um amigo ali daquele grupo. Esse é o convite que eu faço. Aí falo dos retiros que a gente fez. Desde que a gente fez o primeiro, a gente começou a se organizar para fazer semestralmente. A gente fez na fazenda lá que é um ashram do Yoga Integral. O Orivaldo é, abriu as portas para a gente, trabalhou com parceria do pessoal de lá e receberam a, a, a gente com muito carinho. E o convívio lá era muito legal, a gente fazia dinâmicas, além de yoga, outras atividades também que a gente fez. Está junto, né, que é o principal. Aqui conta de que na pandemia muita gente ajudou dando essas aulas online, tem umas fotos aí para ajudar o projeto, para manter a chama acesa, para arrecadar recursos, Comida Que Cura. O que aconteceu? Quando estourou a pandemia, que todos os projetos pararam, um grupo ali dentro, que estava se aproximando do Yoga de Rua, falou assim, não, a gente tem que aumentar, porque a fome está aumentando. E aí eles foram garantiu o almoço. A gente não dava aula, mas tinha um almoço. E aí nasceu um projeto novo, que é o Comida Que Cura, que aí agora são 60 pessoas que almoçam. Então, eu, eu sinto que é um projeto que vai se expandir. Assim como o café da manhã se expandiu, a alimentação de almoço também vai. É o mínimo, né, gente? E a gente começou a fazer aulas de curtinhas, todo mundo com máscara, com um distanciamento. E hoje, já, já dou logo a notícia em primeira mão, né? Hoje a gente retomou oficialmente, já com uma aula mais longa, com um distanciamento, mas uma aula de uma hora, que, que foi, mais até, né? Foi foi ficando, foi ficando, e aí depois da nossa aula tem a capoeira. Fala aí da... Isso que eu, isso que eu contei, né? Da... Aí tem a logo do Comida Que Cura, que é um projeto que também precisa... Esse projeto precisa de doação financeira, bastante, então, os nossos pedidos de doação são para eles, né? Que a gente agora não precisa mais. Porque a, a, o jacuzzi financeiro que a gente precisava era para fazer o almoço. Agora a gente não precisa. A gente precisa de coisas pontuais. Né? Por exemplo, hoje a gente teve um bolo que a gente quis cantar parabéns para o Dia Internacional do Yoga. Então a gente cantou um parabéns para esse aniversário milenar. Foi muito, muito gostoso né, fazer isso. Ah, esse é o Rafael. Ele participou do projeto um tempo e agora ele está tá fazendo essas. essas... Como é que é o nome desse negócio que, que, que envolve a o tapetinho de yoga? A gente tem que dar um nome para isso? É, é, é um porta capa, de né? É uma capinha, um, é porta é um porta de tapetinho. De tapetinho de muito bonita. O Rafael é muito talentoso, muito querido, muito sensível, né? É uma pessoa que reflete muito a própria condição, a condição da rua. É, e agora ele está fazendo esse trabalho aí com, com a costura que é uma arte, é um amor para ele. E a gente está Minha... divulgando também a... A gente vai a... abrir para a pergunta, André, mas você, ah. vocês aceitam doação de tapetinho de yoga? Vocês usam tapetinho de yoga? Como é que, vocês têm onde armazenar ah. esses tapetinhos? Como é que funciona essa parte? Não, agora a gente está usando só canga. Em geral, a gente faz a prática na grama. Então, o tapetinho dá muito trabalho para lavar. Porque a gente quer, quer higienizar ele bem de uma aula para outra, sabe? dá muito trabalho. Numa época a gente usou, mas agora a gente resolveu de usar a canga. Agora a canga a gente precisa. Que a gente lava em máquina de lavar. A canga não dura muito. Então, a canga vai ser muito bem-vindo. Ou algo parecido, sabe? Sim, vamos providenciar. E aqui o nosso convite principal. Né? Pessoas. Eu ouvi dizer que o Instituto Zen Câncer tem muito professor, né? Então vai ser a parceria que a gente precisa, né? Somos quase as pessoas sem de... voluntários no Instituto. Sem voluntários. Então está resolvido, porque essa <risos> ponte que vocês vão fazer com a gente, que a gente pode trabalhar com essa escala, né? A pessoa vem dar uma aula, assim, de, de dois em dois meses, né? Se não se apaixonar e quiser vir sempre. Ou se não, se, se não ficar que nem eu, querendo só fazer a aula, né? Aí pode vir, isso é que a gente vai precisar, para a gente poder ter uma... voltar até ter uma regularidade prática, porque tem uma coisa importante. Eu sinto que um projeto como esse não pode ter falta, porque a pessoa está na rua. olha. Luciano, eu vou te contar, uma vez eu dormi na rua. A minha experiência pessoal, é claro que ela é uma aventura, não é um... mas eu fui dormir com eles. Quando eu acordei na madrugada, eu estava muito arrasado ali de dormir na rua, vendo aquela condição, o medo da barata, do rato, do carro, de quem podia parar aqui e cometer uma violência. Foi uma noite muito tempestuosa para mim. Quando eu acordei de manhã, veio na minha mente quase que uma materialização, assim, na minha mente, da professora de capoeira, que era a pessoa que ia dar aula para aquele grupo naquele dia. Eu falei, gente, eu vou encontrar com ela. Então, é uma necessidade afetiva muito grande. Então, saber que a pessoa vai acordar de manhã, e que vai fazer ela levantar ali do papelão, com algum bom ânimo, é saber que vai encontrar aquelas pessoas. Então, assim, choveu, a gente vai mesmo que não tenha onde fazer prática. E a gente vai, a gente acha um abrigo e a gente faz um pranayama. É, e a gente fica junto na chuva e aquece o corpo com pranayama. Então, então a gente precisa ter precisa ter esses voluntários é, para todos os dias, que é o que a gente tinha e agora a gente precisa retomar. Então, o convite vai para isso. Tenho certeza que a gente vai conseguir, porque é muito bom. Olha ah, é. Eu estou aqui sem, sem palavras, emocionada com, com isso assim, realmente. Eu posso imaginar a sua experiência, posso imaginar como que deve ter sido dormir na rua e sabendo que aquilo era uma condição temporária para você, né? Não era uma condição definitiva, assim, que você sabia que no um dia seguinte você podia ir para casa tomar o seu banho, né? Então, realmente é, é muito é muito é muito lindo esse trabalho que vocês fazem, André. É indescritível. As pessoas falam: "Ah, os em câncer é lindo, os câncer é lindo". Né? mas tem tantos projetos lindos também, tem vocês, daqui a pouco eu a Ana Olivia falar sobre Yoga na Maré também, que é um projeto Meu que eu admiro Deus. tanto então, e é, é, é isso assim, é para compartilhar é para a gente entender como é que você começou você começou pela compaixão você começou ali para querer tentar aliviar o sofrimento daquelas pessoas naquele momento e foi crescendo, foi crescendo e vai crescer né, e vai crescer com certeza porque a motivação é pura, sabe muito lindo, deixa eu, tem mais alguns slides? Não, só esse aqui, né, para Aí. A Ana Olívia, que vai falar daqui a pouco, foi assim, ela começou em, em, em dois meses antes, acho que foi em setembro de 2015, e aí a gente começou em novembro. Eu não me lembro exatamente a ligação, mas eu ficava vendo no Facebook Yoga na Maré. Yoga na Maré". Quando eu fui para o projeto, aquilo já estava no meu subconsciente. Então, eu nem sabia o que era exatamente Yoga na Maré, mas a, aquela atitude me inspirou, É isso que está falando, né? da gente Perceber que, que pode. Quando o projeto começou a ser muito divulgado, jornalistas entravam em contato com a gente e perguntavam assim: Não, porque eu estou aqui, eu ouvi dizer que vocês fazem yoga com a população de rua. Meu marido não acreditou. Aí eu resolvi ligar para saber se é verdade. Eu falei: É verdade, mas as pessoas de rua fazem. yoga? Ué. Então, é isso. A gente tem uma imagem, né? porque a população de rua ela é muito heterogênea. É claro que você vai ter um sujeito que tem uma condição mental, física, que não dá. Ele não vai conseguir. Né? Mas tem muita gente que, em condições. E aí precisa ter essa, essa abertura, esse acolhimento, esse convite. Né? Então, dá para dá sim né a gente vê o que é possível. E outra coisa que é importante também, eu sinto, que muita gente trabalha com população de rua, mas não olha. Não, não para para conversar. É isso, não se conecta, um não se conecta. É... Pô, irmão, eu, eu, eu, eu gosto de vocês por isso, porque o sujeito passa com a sopa Deixa lá e pô, nem senta para conversar, né? Então, essa coisa é de proximidade mesmo, né? De, de... Mas eu, eu falo isso também por mim mesma, ser... né, André? Eu sou mãe, tenho dois filhos, né? E quando eu vejo uma criança da idade do meu filho no sinal, pedindo dinheiro, me dá um... Eu, eu sinto, assim, uma dor profunda quando eu faço um contato visual com essa criança, porque a partir do momento que eu faço contato visual com ela, não tem como não me conectar com o sofrimento dela, sabe? Então, é aquilo dos olhos mesmo serem as janelas da alma, sabe? Então, uma conexão de alma para alma com aquela condição humana ali. E aí, o que eu achei incrível é isso, de vocês terem feito um retiro, né? Não basta vocês irem lá, aliviarem o sofrimento das pessoas na manhã, oferecendo um café da manhã, uma prática, uma ferramenta para eles. Vocês se conectaram com essas pessoas, né? Realmente, isso é, é, é viver em estado de yoga, né? É viver em estado de união. É muito bonito esse projeto. Deixa eu ver aqui as mensagens, André, para você... A gente ah. já está com a Ana Olivia aqui na sala também. Ela já vai entrar nesse Sim. papo aqui e vai seguir. Mas, olha, a Andréia, a Estela, que é participante até do Instituto câncer ela botou, André, durante dois anos pelo Frei Luiz, íamos a distribuir quentinhas. Encontrei pessoas boníssimas, ela é argentina, aqui. Com cada história era sublime, que maravilha, parabéns. Lorena botando que lindo, um lindo trabalho feito com amor. Que delicadeza de sentimentos, né? trabalho emocionante, muita doação, amor, sentimento, fraternidade. Isso é amar ao próximo, como é, a nós mesmos, fazer o outro é, fazer o outro se autocuidar, extrapola a inclusão social, né? E na yoga a gente aprende muito, eu vou botar aqui a Ana Olivia como já é com a anfitriã para ela poder desbloquear o áudio dela que assim, não são as posturas que curam, né? é a conexão verdadeira de um ser humano com outro ser humano. né Então, não é aquele... não importa como é que ela faz aquele Triconasana, não importa como ela faz aquele Guerreiro 2, não importa é o quanto presente ela está ali na conexão com os outros que estão em volta dela, né? nessa troca mesmo. E, sem Sim. dúvida, vocês conseguiram fazer. Assim, é emocionante, pode ter certeza que a gente vai fazer alguma ação dentro do Instituto Zen Câncer, com alimentação para vocês, para ajudar o projeto. né Quem está aqui do Instituto Cans coloca um coraçãozinho aí para assim, a gente <risos> poder arrecadar essa parte de doação, né é, para ajudar. Obrigada, André. Você tem que ir embora? Você tem compromisso agora? Não, eu posso ficar mais um pouco. Fica queria, mais um pouquinho aqui Queria aproveitar aqui e dizer, dizer duas coisas do que você falou. né Uma é assim, esse contato que a gente tem na rua, por exemplo, no Sinal, ele é limitado e, e dificilmente não vai ser. Por isso que eu acho importante que a gente criar espaços de convívio. Porque a rua realmente não tem muito como você fazer muita coisa ali. Mas aí se você cria um espaço, você marca e aí você reencontra. E você tem onde indicar aquela pessoa. E aí você tem um espaço de qualidade para convívio. Então é diferente. Acho que a gente não precisa também se cobrar tanto de ser muito humano. É, é, sabe? Não tem muito o que fazer às vezes, sabe? Você está passando na calçada e aí às vezes é sim ou não. Vai fazer muita diferença. Tá, Mas aí... É Acho que tem que criar esse espaço. E outra coisa é isso que você falou, né? No Yoga a gente fala muito dessa transmissão invisível, né? De um mestre, por exemplo. Mas isso não está só no mestre, né? Está nas nossas trocas do daquilo que já foi conquista para um, é conquista para outro. Então eu sinto que, por exemplo, a mente perturbada, conturbada, tão forte, por exemplo, de quem passou uma noite na rua, de quem está vivendo na rua, de repente esse encontro com alguém que está... Em paz, e aí na hora da, na hora lá do Triconasana, não é exatamente o Triconasana, mas é essa transmissão ali, né de leveza, de pureza. Eu, então, por isso que a gente convida mesmo as pessoas para virem fazer aula junto. gente é, sente que tem um, tem uma troca maravilhosa ali, e vice-versa, né? E vice-versa, porque se você quer ver Deus, visite os pobres. Se você quer servir a Deus, sirva os pobres. Uma, uma frase do Vivekananda. Né? É, então é isso. É isso. É isso. Eu, assim, você, a gente não se conhecia, né, André? Pessoalmente, assim, a gente está se conhecendo aqui virtualmente para que um dia a gente é. possa se conhecer é, com máscara, depois sem máscara. Hum. Mas é, quando. Eu sou budista, né? Como, como formação, como prática, como filosofia de vida, e eu tinha recebido um ensinamento quando eu adoeci com câncer, né? Que o câncer, quando a gente adoece, a gente tem a oportunidade de se colocar no lugar do outro, porque agora a gente sabe como é que o outro se sente, né? e o que, que a gente vai fazer para ajudar o outro. Então não é mais sobre a minha doença, né, mas é como que eu vou usar a minha experiência para ajudar outras pessoas a passarem por isso, né? E o Instituto Zen Câncer hoje tem quase 200 pacientes oncológicos cadastrados, são quase 20 práticas de bem-estar e autoconhecimento que a gente oferece gratuitamente para eles. E e ninguém precisa passar fome passar frio, né, para se colocar no lugar do morador de rua, na verdade, né? Porque isso é uma é uma condição humana. Ninguém gosta, eles não, eles não são super-heróis porque moram na rua, não adquiriram super-poderes, eles passam frio, eles passam fome, eles têm os mesmos sentimentos, eles têm os mesmos medos que a gente tem de baratas, de ratos, de sofrerem qualquer tipo de violência. Né? Então, tenha certeza, André, que a gente vai se falar muito, viu? Muito, muito, muito.